Oh, esses caras têm uma maneira de cair lá só na pedrada eu, eu tenho uma mania o seguinte eu me preparo depois bala não adianta, não adianta trocar tiro de mão vazia? quem troca tiro de mão vazia a solidão era todo dia hoje eu tenho você do meu lado e ainda assim passa a noite em claro uh! A mais de ponto, calibre é 12 Prepara aí, diga pro povo Que a noite de ontem foi de lá Opa Pega aqui, pega aqui, pega aqui Beleza, beleza, beleza Churrasco, churrasco Vamos oh, que outro negócio desse aqui, né? Vou descer lá embaixo Amém! o filho dos outros Olha, fique marca marcando aí não E depois... depois ah, mata aqui, mata aqui Que eu não vou matar ninguém não Diacho, rapaz Meu esquema é ficar vivo até o final da partida e ser um jogador melhor a cada ritmo A cada ritmo de festa Eu quero é me divertir Se você joga profissionalmente Eu sinto muito pra você aqui Uh! Competitivo, beleza. A bolsa tá cheia, velho. A bolsa tá cheia. Eu não tenho nada na mochila. Que desgrama, tá bom. Pega aqui, beleza. Mochila cheia. O cara não tem nada na mochila, quebrado. E você abre a carteira e diz: ó, seu saldo é insuficiente a carteira vazia. Opa! Vou pegar aqui o, o Jorge do Ninho. Beleza, tranquilidade, filho. Tranquilidade. Nada mais importa, só você do meu lado. Hoje eu queria dormir sem ver um espantalho. Olha só. Ô, oh, velho! Desgrama, olha o cara já vai, velho! Outro lado do mapa. Deixa eu ver qual é a mira que eu tô. Ixi, eu tenho um ódio dessa mira. Ele também tem ódio dessa mira. Porque essa mira, além de ser ruim, ela não presta. Eu não entendi o que ele falou. Oh, velho! Não vai na frente, não, desgrama. Me espere! Desgramado. O cara corre na frente. Aí toma uma pedrada. Vai falar o quê? Aí foi culpa do PT. botar a culpa no PT lá confusão lá até as quatro da manhã agora você ser só pedrada eu tenho eu tenho pavor desse lugar aqui que os caras ficam lá em cima espera só o cara vir aqui pelo meio só pra dar pedrada pensa os caras com desgosto no coração fazer assim eu vou vir de carro que aí os caras ficam pensando que é dois Aí, pô, chegou um carro de carro aí, chegou o um carro de carro, é dois, é dois, é dois, é dois, tá ligado? Tem que ter estratégia, pô. Se não tiver estratégia, não. Quer ir na maldade, velho. O pressentimento, mas eu acho que tem outra aqui, cara queria vir na maldade, velho. Opa! Tem gente aqui, velho. Os caras metendo de bala ali, do nada. Ficar esperto que esses caras. Esse cara tá lá na outra casa, todo se tremendo. Tá com medo pra que ver, E acho. Espera aí que eu vou pegar esse canhão aqui que eu vou me jogar lá em cima. Pera aí que eu tô indo pra aí, apelão. Ó, se tiver alguém aí no navio, vai dar bom, não? Dá pedrada pra mim. Vixe! Meu irmão, já pensou tomar pedrada aqui no céu? Aí acaba o jogo pra mim. Vixe, não fala um negócio desse, não. Meu. Tomar uma pedrada voando, velho. É sacanagem. Aí é sacanagem. Vê se eu consigo ficar aqui em cima dessa árvore. Beleza. A onde o cara tá, ô! Ali, ali, ali, ali, ali. Ô, amado Batista, sai do meio, desgrama. Entra, entra, entra ali na casa, vixe. tô concentradão, viu? Olha a pedrada vindo lá de cima É pra mim que eu tinha visto o cara ali, não é não? É uma pedra vixe! Mano do céu Cura, cura, cura, cura Pelo menos é uma pedrada que eu vou lhe contar Safe, safe. Confusão da drama ali, meu irmão Fala, meu Deus Confusão é aquela, velho A partir desse momento eu não sabia mais o que fazer eu Não olhava de lá pra cá e já tava pensando se eu ia morrer Meu irmão, o pensamento já tava daquele jeito Por isso eu resolvi gravar essa parte, meu irmão Eu tava nervoso, meu irmão, coração tremendo Não via mais ninguém na minha frente Só pensava quando eu era criança, vixe Será que nós ganha? Será que nós perde? Será que o cara é melhor que eu? Será que eu sou mais ruim? Vixe, vai dar ruim, vai dar bom Aí vem aquele pensamento meu irmão Aí bateu a mente, vixe, vai dar pedrada, não, vai dar não Aí continuei né, aí fui Aí se joguei ali em cima meu irmão e procurava uns caras e não enxergava Eu gosto assim não, velho. chega no final assim meu coração fica palpitando Opapapapapá, não tem não, tô tremendo Aí eu acabei de falar que eu tava nervoso, eu tava nervoso de verdade meu irmão até narrando agora eu tô nervoso aí veio, o rapaz eu pra um lado não via ninguém, meu irmão eu tava cego eu tava cego, só pensar quando eu era pequeno que eu não via nada tava escuro, sabe quando eu apagava a luz quando o povo apagava a luz que eu ficava com medo eu tava do mesmo jeito, e meu amiga tirava de lá e eu olhando de cá, e tinha seis vivos meu irmão ele não, não sabia contar seis mais seis era 12 pra mim já tinha era 15 vivos eu não sabia, mas eu que era matemático, era físico que era história, e eu tava meio doido eu procurava os caras, não achava Então eu resolvi subir, aí ficava lá De um lado pro outro, de um lado pro outro Olhando, meu amigo, pá, pá, pá, bala, bala, bala Meu irmão, era tanta bala que eu não sabia lá onde vinha tanto tiro Nesse momento tinha mais tiro Do que tudo no mundo Eu cortei um áudio aqui, meu irmão Mas era só bala Tome bala para um lado, bala o outro Tome bala, tome bala, tome bala, bala E eu sério, não falava nada Sério, sério, sério, nervoso, nervoso O coração papitava daquele jeito que, Vixe, eu disse, eu vou morrer Ou eu morro, eu ganho, ou eu morro, eu ganho Agora vai, agora vai, tome, tome bala, tome bala Aí eu não dava bala nenhum, porque eu era ruim Quem dava bala era o um amigo Porque não é que eu era ruim, eu não via ninguém, meu irmão Eu, eu procurava, e procurei, procurei o cara, não achei Aí pronto, voltei pro berço Aí vai, vem, vem, vem Me esconder ali no canto, procurei outro, procurei de cara, não vem Procurei de cara, não vem, meu amigo bala Tinha seis, quando eu ia, só tinha três Eu disse, só falta um Aí a matemática velho ele só falta um Eu vou matar esse, eu vou matar esse Pra meu amigo não ganhar sozinho Aí nessa vai e vem, vai, e vem, vai, e vem, vai, e vem. Só viu a bala. Eita, pedrada desgramado, só foi uma. Sacanagem aí, né, filho? Tô de gravar aqui para terminar o vídeo, meu irmão. Tô terminando a edição aqui, ó. Gostou do vídeo? Rapaz, deixa aquele like, velho. Se inscreve no canal, compartilha, meu irmão. Ficou bom o vídeo, velho. Ficou bom, na moral. O cara quer dizer que esse vídeo ficou ruim, velho. Ele pode falar o que quiser, a boca é dele. Compartilha, galera. Deixa aquele like. Se inscreve no canal, vai Compartilha aí, vai Vai estourar, velho. Vocês são bravos, meu irmão. Só pedrada. pedrada aí, tá ligado? Vai. Deixa aquele like. Compartilha. Tamo junto. Vida maluca. Fui.